E eu vou fazer um celeiro. Tipo, de noite mesmo, porque eu sou vida louca. Que aí nada. Lá vem o outro, gente. Misericórdia. Ai, meu cachorro. Meu cachorro, tá bem, tá bem, então mano. Ele comeu? Ai. Mata, mata, mata, mata, mata. Apaga ele, apaga ele, apaga tudo Que isso, amor? Ai! Vai atrás dele, top Vai, Tató! Ah, bugou, gente, bugou, tá travando. Ai, Totó! Eu preciso de mais um lobo. Ó, oh, eu encontrei... Eu vou fazer uma celeiro, mas não dá. Sai daí, total. Vai explodir. Sai, filhão. Sai, filhão. Ei, vou fazer assim. Vou procurar mais cachorro. Vou usar uma matilha.